E aí pessoal, a gente está aqui com o Kiko Loureiro, ele é guitarrista, especialista em marketing musical e em gestão de carreiras. Kiko, muito obrigado pela entrevista. Prazer, é, pra gente começar, eu queria saber qual shampoo que você usa. Brincadeira. respondendo, problema. Como que você começou essa sua carreira no empreendedorismo? Como que foi isso? Bom, eu acredito que desde o começo. Né? É, o empreendedorismo no ramo digital Aí não, mas desde o começo De certa forma, quando você começa com uma banda Você tem que ter uma certa cabeça empreendedora né? Porque você tem uma paixão Você quer agradar as pessoas Que gostam do teu estilo Você ama aquilo que você faz Assim como as pessoas que estão lá, que gostam E aí você tem que fazer acontecer Você começa de pequeno Ensaiando, gastando, colocando dinheiro Esforço, trabalho Suor, trabalhando, trabalhando Sem saber se vai acontecer ou não Uhum. Né? se vai virar ou não, e aí uma hora começa a acontecer, você tem que começar a aprender como gerenciar a graninha que começa a entrar, como fazer para evoluir, para você poder viajar, ter uma equipe, fazer shows, gravar discos, é, contatos, tal. então é um empreendedorismo total. né Ao longo do tempo, e eu fiz também vídeo-aulas próprias ou gravações próprias que, que eu investi meu meu meu dinheiro para fazer o CDP estúdio tal coisas caras mas no digital foi uma coisa 2015 porque eu já tinha feito desde o VHS o DVD e aí o, o infoproduto digital aconteceu em 2015 eu fiz com uma agência de marketing para ajudar e aí foi também fui estudando ao longo que fui fazendo e aprendendo e conhecendo porque tudo era muita novidade para mim, né? outras coisas são é o marketing tradicional que você mistura com o digital, mas todas as ferramentas do digital, tudo super obscuras para mim, eu tive que ir aprendendo a questão também de como, como você lançar, as formas que você pode lançar, estou aprendendo ainda, estou fazendo e aprendendo. Pegando esse gancho do marketing, como que funciona esse marketing musical, por que, que é importante na carreira de um, de um músico? Não, fundamental, porque a questão... Bom, primeiro, assim, eu fiz um curso, o primeiro curso foi um de Music Business, né? Justamente para mudar um pouco essa cabeça que que eu vivi ao longo dos tempos, né? E muitos amigos músicos, quando você começava a ter algum trabalho, ou falar de marketing, ou falar de dos recursos, da captação de recursos, ou de, do investimento, reinvestir e tal, ah, não, isso aí é muito complicado, ou, ou contratos, ah, isso aí o cara é marqueteiro, música que é mais importante, a arte, só a arte pura e tal. E aí você tem que quebrar um pouco esse paradigma porque arte sem esse outro lado, do empreendedorismo, do business e tal, não vai gerar uma carreira. Você pode fazer arte pura para ter uma arte, mas você, ou você arruma um empresário, mas como o mercado musical mudou muito e a figura do empresário, ela só aparece num segundo estágio, ou terceiro, ou quarto estágio da carreira, os primeiros estágios da carreira você tem que saber fazer você mesmo, entendeu? Então, eu fiz o um curso baseado nisso, porque senão você não vai ter uma carreira. Você vai patinar e uma hora você vai desistir ou você vai ficar tocando em casa, vai pegar um outro emprego, de repente um emprego que você não está afim de fazer, mas tem que fazer. Você acredita que os músicos precisam se ver mais como empresas e talvez produtos? Total, Sou, sem dúvida. Desde, eu, eu não sei porque não se vê. É assim, um show é um produto. Você tem que pensar no produto, na entrega do produto, como é que é, né? é um show, né, é como se fosse um serviço, mas você pode pensar ele como produto, como é que você entrega, como é que é a experiência da pessoa entrando no show em si, como você começa o show, como é toda a ambientação do show, quais outros produtos você pode vender em volta do show. Você tem o merchandising você tem o um VIP, você pode, no Megadeth, a gente põe gente até no, no palco, nas três primeiras músicas, paga e assiste o show do palco. Todo mundo quer assistir o show do palco, né, para ver como é que é, né, você tem pedindo pedindo então cria-se um produto paga e assiste show do palco então você pode criar um teu produto mestre ali e criar outros produtos em volta em show e aí você tem outros produtos musicais que você pode fazer também então você sim tem que pensar com o produto aí se ficar criatividade mais aguçada tem tantas bandas que fazem isso tão bem. você pode é, pegar também aliás as grandes empresas como apple e tal elas aprendem com as bandas como fazer como uma fila para comprar um iPhone, você acha que a ideia veio da onde? Das filas de show. Aí é? o cara vai num show e fala, por que esse carinha está desde as 8 da manhã para entrar no estádio primeiro para ficar na frente da fila? O que, que ele precisa? Que eu quero que quando eu abrir a porta da minha loja, também tenha gente esperando. Então a Apple e grandes empresas vão se espelhar nas grandes bandas de rock, como elas fizeram. Como lidar com essa relação cliente-fã que você estava falando agora? Eu de... falei. É, que a gente não fica pensando que é cliente, né? Eu acho que é uma termo... terminologia que acaba ficando muito fria. Ah, um cliente comprou legal. Não, porque... Não um cliente comprou legal. Né? Desculpa, eu bati o microfone. Porque esse cliente, entre aspas, eu era esse cliente. Na realidade, eu faço minha música para uma pessoa igualzinha a mim. Hoje em dia, a nossa única diferença é a idade, mas quando eu tinha 15 anos, eu era igual o cara de 15 anos, quando, se o cara tem 25, eu, quando eu tinha 25, eu era igual a ele, então eu não chamo de cliente. E se ele está comigo, ele vira meu amigo, ou meu fã, ou uma pessoa próxima, porque eu sei exatamente como ele é, porque eu fui exatamente assim, e seja de país que for.